Pessoal, esse ano teremos mais um 14 de março. Infelizmente, dois anos do assassinato da nossa companheira Marielle Franco, que aconteceu nesse dia. E a gente não vai deixar essa memória apagada aqui no Distrito Federal. Mais um ano, a gente vai ocupar o espaço público com as placas da Marielle, com a vida, a história, a memória e o programa que Marielle Franco defendeu. Infelizmente, até hoje, o crime não foi solucionado, a gente não sabe os mandantes e os interesses que estão por trás desse crime. Aqui no Distrito Federal a gente está na luta para a criação de uma praça, uma praça que simbolize Marielle, mas mais do que isso, que simbolize a ocupação do espaço público e da política pelas mulheres negras, que signifique a discussão de direitos humanos. Essa é a nossa luta. O governador do DF vetou o nosso projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara Legislativa, mas nós vamos lutar para derrubar o veto. Agora a gente precisa da sua ajuda nessa vaquinha para construir um grande evento de memória à luta da Marielle Franco e os direitos humanos no Brasil e aqui no Distrito Federal.